Olá, eu sou Priscila Bacalhau, e estamos começando o módulo 2, em que trataremos de desigualdades educacionais. Nesta aula, vamos falar sobre equidade como foco na política educacional. Para isso, separei três tópicos. Primeiro, vamos definir equidade e alguns conceitos parecidos. Depois, vamos pensar como a equidade e desigualdade se manifestam na educação. E, por fim, como promover equidade por meio de políticas públicas. Então, para começar, vamos definir a equidade. Qual é a diferença entre equidade, igualdade, outros conceitos parecidos? para isso, eu trouxe uma ilustração que viralizou nas redes sociais um tempo atrás e ela é bastante sintética, mas pode nos ajudar a entender alguns conceitos de forma gráfica aqui. Inicialmente, temos no quadrante superior esquerdo a desigualdade ilustrada por meio dessa macieira e duas crianças tentando ter acesso às maçãs dessa macieira. E a desigualdade é uma situação em que há um acesso desigual a oportunidades. Por diversos motivos, por acesso, por barreiras existentes, diferenciadas entre os indivíduos, eles não acessam as oportunidades da mesma forma. A igualdade, por outro lado, tem os recursos sendo distribuídos de forma igual, igualmente para todos os indivíduos. Então, neste caso da ilustração, as duas crianças recebem escadas do mesmo tamanho para acessar as maçãs da macieira. Contudo, não necessariamente elas conseguem ter acesso às mesmas oportunidades, mesmo recebendo os mesmos recursos porque uma ainda está mais distante do que a outra. E aí é que entra o conceito de equidade. No conceito de equidade, nós fornecemos recursos customizados, ferramentas customizadas, levando em consideração as necessidades de cada indivíduo ou de cada grupo de indivíduos. Então, um grupo de indivíduos, uma criança, precisa receber uma escada mais alta do que outra criança para poder conseguir acessar aquela oportunidade que está mais distante para ela. Já a justiça, para finalizar, ela busca corrigir o sistema para que seja possível oferecer acesso igual a todas as crianças, a todos os indivíduos. Acesso tanto aos recursos e às ferramentas, quanto às oportunidades. Em termos de educação, o que, que isso significa? Como que a desigualdade se manifesta na educação? Como a equidade se manifesta na educação? Bom, o tema da equidade na educação já vem sendo colocado no debate há bastante tempo. A ONU, com os Objetivos do, de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, incluiu um objetivo que diz respeito à educação de qualidade a ser atingida até 2030, que diz o seguinte, a assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, para todas e todos. Ora, precisamos assegurar que as oportunidades de aprendizagem sejam acessadas por todas e todas, para aí sim termos uma educação equitativa. No Brasil, isso se manifesta, por exemplo, na nossa Constituição Federal, em que colocamos a educação como um princípio e que precisa ser garantida a todos os indivíduos. Mas o que significa o direito à educação, a garantia do direito à educação? Precisamos considerar todas as dimensões do direito à educação. Isso inclui o acesso à educação, à escola, ao sistema educacional, Trazer todas as nossas crianças e jovens para a escola e fazer com que elas permaneçam na escola. Precisamos oferecer o direito de elas permanecerem por toda a sua vida em idade escolar dentro do sistema educacional, seguindo uma trajetória regular, ou seja, sem abandono, sem evasão, sem repetência. Nós queremos que as crianças entrem na idade correta e concluam sua vida escolar na idade correta e não só queremos, mas precisamos prover isso de acordo com a nossa Constituição. É um direito de todos. Também, o direito à educação, ele só será garantido se as condições de oferta de insumos, dos investimentos, infraestrutura física, e pedagógica, também precisam ser oferecidos a todos os cidadãos. E por fim, o aprendizado. Precisamos de aprendizado adequado a todos. O direito à educação só será garantido quando todas as nossas crianças e jovens possam ter acesso e permanecerem e aprenderem de forma adequada. Assim conseguiremos garantir esse direito constitucional à educação. a desigualdade, ela pode ocorrer em quaisquer dessas dimensões, por isso nós precisamos observar, entender o que está acontecendo dentro de cada grupo de estudantes, será que existem diferenças sistemáticas entre grupos específicos, por exemplo, entre grupos de renda mais alta e renda mais baixa, estudantes brancos, estudantes não brancos, pretos, pardos, Há diferenças também por sexo, por localidade, por região do país. Se existem diferenças sistemáticas que se persistem, são desigualdades persistentes. E o que isso significa é que não estamos conseguindo garantir o direito à educação, direito esse constitucional, a todos os grupos, de forma equitativa. Então, eu trouxe alguns dados aqui para a gente ver alguns exemplos de o quanto esse direito à educação tem sido garantido de forma equitativa ou não. Nós sabemos, por exemplo, que o acesso à educação foi ampliado bastante nas últimas décadas. Nós conseguimos colocar crianças e jovens na escola que muitas décadas atrás, não tinham essa oportunidade. Então, isso foi um avanço bastante significativo por meio de políticas educacionais. Por outro lado, outras dimensões do direito à educação não estão sendo garantidas de forma equitativa. Por exemplo, aqui nós vemos a taxa de conclusão de jovens de 16 anos. Vemos que a proporção de jovens brancos é 10 pontos percentuais mais elevada do que a proporção de jovens pretos na é mesma idade. Há uma diferença muito grande também entre jovens mais ricos e jovens menos ricos. E também jovens de, na área urbana em comparação à área rural. Isso se repete em outros, outros indicadores educacionais. Então, apesar de estarmos conseguindo colocar muitas crianças e jovens na escola que antes não tinham acesso ao sistema educacional, nós não estamos necessariamente conseguindo mantê-los e oferecer a educação por todo o período de, da conclusão, na idade correta, do ensino fundamental nesse caso específico nesses gráficos elaborados pelo, todos pela educação, eles mostram diferenças da proporção de alunos com aprendizagem adequada entre alunos com nível socioeconômico mais alto e alunos com nível socioeconômico mais baixo. E em todas as etapas, tanto em língua portuguesa quanto em matemática e de forma persistente ao longo dos anos, várias avaliações do Saeb sempre observamos esse tipo de diferença, esse tipo de desigualdade, em que os alunos de nível socioeconômico mais alto obtêm resultados melhores, mais elevados, do que alunos de nível socioeconômico mais baixo. Diferenças similares também são observadas quando consideramos cor, raça, localidade, região do país. E aí, como podemos promover equidade por meio de políticas públicas? Bom, a primeira coisa a reconhecermos é que houve esforços por uma educação inclusiva, como o Fundeb, PNLD, foram, entre outros, foram esforços que contribuíram bastante para avançarmos em diversos aspectos, como o acesso à educação, por exemplo. Mas muitas desigualdades ainda persistem, como vimos alguns exemplos aqui nesses gráficos. O que eu diria é que para combater essas desigualdades, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecê-las. Precisamos conhecer os dados. Você, na sua rede de ensino, existe um grupo que não está conseguindo obter resultados de, da mesma forma que outros grupos? É possível identificar alunos que, dentro de grupos que não conseguem ter acesso aos mesmos recursos e lá no final, quando medimos os resultados, não conseguem ter resultados tão bons? Quando a gente conhecer as desigualdades do nosso município, da nossa região, do nosso estado, aí esse tipo de conhecimento é bastante, é imprescindível, tanto para o desenho, quanto a implementação de políticas que sejam específicas para estes grupos que são menos favorecidos. E com isso, sim, podemos promover a equidade. Por fim, há diversos caminhos para garantir a equidade educacional. Há várias experiências, casos que podem servir de inspiração para a sua rede. Mas tem um ponto que é importante destacar. Quaisquer desses caminhos, é preciso colocar a promoção da equidade como foco da política. É preciso ter a equidade como um objetivo a ser alcançado. E a equidade em todos os seus aspectos, entre todos os grupos. Claro que cada política vai conseguir atender a uma certa necessidade. Mas, apenas quando colocarmos a promoção da equidade como foco no centro do debate, no centro da política educacional, nós vamos conseguir ter todas as possibilidades para garantir o direito à educação a todas as crianças e jovens. Resumindo, você viu nesta aula, que equidade pressupõe tratar os desiguais de forma desigual, pois só assim vamos garantir que todos têm acesso às oportunidades. Também, a desigualdade educacional ela pode se manifestar no acesso, na permanência, no aprendizado, em outros resultados, em diversos aspectos. E nós precisamos estar atentos a todos esses aspectos. Nós só vamos conseguir fazer isso e identificar grupos de estudantes que não estão com seu direito à educação garantido se nós conhecermos os dados. E conhecer os dados e identificar esses grupos é uma etapa indispensável para as políticas, para o desenho e implementação das políticas. Essa foi a aula sobre equidade como foco na política educacional. Bons estudos e até a próxima!